que é ligado né? Esse lá Esse é o ponto de água. Isso, A gente com Pelo amor de Deus, não sozinho Rex. Tá de frio, gente. Tô tremendo de frio Nossa, Tá frio né bebê Tá frio bebê está com fome ó. Nossa que fome é esse gente Tá frio hoje papai E hoje tá frio e eu tô com muita fome Olha tá tremendo de frio E aí, na casinha deles tem lâmpada para esquentar eles E tem a mamãe deles e o papai que esquenta Tá né? Tá tremendo. Tá mijando. Tá mijando aí, né? A Magali. Ixi, escorregou na vaselina, né, Magali? Uh, uh, uh. Tá escorregando a vaselina? Olha lá, é? ah, correu pra casinha com f... frio. <risos> Esse é frio Olha Tá com frio, tá tremendo de frio Mas tá comendo É, menino Ah, uma galinha aqui O que, que é isso Manchinha essa aqui E aí, Magali? Já tá dando carinho na gente, né é. uhum. o oh, Rabinho, banana, oh, Rabinho Gordinha Gordinha, essa filha é gorda Olha a E gente, já sabe já, gente Olha o nome dela É Magali E a Magali, fofinha Gorduchinha Ah, é a Olha <risos> Aí, gorduchinha Ai, gente, olha o Rex Eu já tô entendendo, banana no rabo É que é ciumenta tudo carinho do seu filho aqui, ó. Oh, Ai, que gacinha, gente. Ai, oh, gente, que gacinha. Ai, oh, o banano rabinho, olha. Banano. o oh. que que é isso? Você tá querendo comprar no chinelo? Oh, Vai que gacinha, gente. Que foi, Rex? Você tá chorando, Rex? O que você que tá chorando, Rex? que é que foi, nele? Tá frio, tá chorando. Entra na sua casinha. Tchau, gente. Tchau. Tchau.